Olá pessoal, eu sou Rodrigo Arruda, sou assistente técnico FiberMax aqui no Mato Grosso e eu vou explicar agora a nomenclatura FiberMax, as letras que representam cada tecnologia inserida em cada variedade. Começando com a GL, em que o G representa a tecnologia Glitol, Tolerância a Glifosato. O L representa a tecnologia Liberty Link, Tolerância a Glufosinato, a Liberty. Essas duas tecnologias fazem parte do pacote de Tolerância a Herbicidas o que facilita aí o manejo de ervas daninhas na cultura. A tecnologia TwiLink, representada pela letra T e composta pelas proteínas Cry1AB e Cry2AE, garante a resistência aos principais complexos de lagartos que atacam a cultura, gerando então a sigla GLT. Acrescentando a proteína VIP3A na tecnologia TwiLink, temos então o TwiLink Plus, representado pelas letras TP, é mais um reforço aí no controle de lagartas, gerando a sigla GLTP. E esse ano a Max lançou as variedades RM. Mas o que, que significa RM? RM significa resistência múltipla, mas não necessariamente que um RM tenha as mesmas resistências que outro. Um exemplo é o FM978 GLTP-RM. Todo pacote GLTP mais resistência a ramulária tipo 1. Já o FM970 GLTP-RM Possui resistência a tipo 1, tipo 2 e nematóide de galha. O FM912 GLTPRM possui resistência a nematóide de galha. Fibermax, 100% algodão.